Gente, boa tarde, boa noite. Começando seguindo a nossa programação do dia, nós vamos ter agora, com muita satisfação, vamos apresentar a doutora Ana Carolina Puga, que vai trazer para a gente uma palestra sobre a luta e o pioneirismo da biomedicina estética. A doutora Ana Carolina Puga ela é mãe da biomedicina estética e é biomédica desde 96, formada pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Ela trabalhou como hemoterapia no Banco de Sangue de Ribeirão Preto, Guarulhos e Santos, antes de abrir a sua primeira clínica, Arco Porale, em 2005. É a precursora e pioneira da biomedicina estética e da saúde estética no Brasil ao criar e projetar o um projeto sobre a atuação do biomédico na área da estética ao Conselho Federal de Biomedicina, em 2010, onde foi aprovada. Ela fundou, no mesmo período, a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, uma entidade que luta pelos direitos dos biomédicos estetas, e ela é diretora-geral da FAPUGA e ENEPUGA, com mais de 45 mil profissionais de saúde formados, atuando e se destacando em suas áreas. E é com muita satisfação que a senhora pode começar a sua palestra. Muito obrigada, quero agradecer a todos da Universidade Federal de Pernambuco, agradecer ao centro acadêmico, é, a todos vocês que estão aqui presentes participando dessa palestra e conhecendo um pouco da luta né e da tua meu pioneirismo e também da atuação da biomedicina dentro da estética então é uma grande satisfação muito obrigada bom vamos lá né uma forma diferente de fazer palestras agora nessa pandemia já estamos acostumados a fazer de casa Bom, como ela disse, eu sou mãe da Biomedicina Estética, fundadora e é, diretora do NEPUGA, FAPUGA, enfim. Vocês já viram aí um pouquinho do meu currículo e da minha atuação dentro da Biomedicina. E nesses anos de formada, eu tenho, assim, uma grande satisfação de poder contribuir com a nossa profissão, com a Biomedicina e com as demais profissões da saúde que hoje atuam na Estética também. Eu não sei se aqui no público só temos biomédicos ou há também outros profissionais da saúde, mas é, se tivermos outros profissionais da saúde, sejam bem-vindos também nessa área, porque a jornada acaba, acabou sendo benéfica para muitos profissionais da saúde. Eu comecei na hemoterapia, depois de formada, né, eu comecei com a hemoterapia, me apaixonei por banco de sangue, laboratório, é, mais a parte de imunematologia para de sangue e trabalhei por 10 anos na, hem na hemoterapia. Depois desses 10 anos na hemoterapia, e durante esses 10 anos na hemoterapia, eu fiz o mestrado e comecei a, a minha carreira de docente lá em Santos, numa faculdade de biomedicina, dando curso tanto para biomedicina quanto para medicina. É, foi na Fundação Lusíada. E foi logo depois disso que eu me despertei pela, pela estética e criei a Biomedicina Estética, contando assim resumidamente um pouco da minha trajetória. E eu sempre tive isso comigo, né? Você, talvez você também, né? Já se sentiu alguma vez completamente sem saber o que fazer ou para onde ir? Eu, em alguns momentos da minha vida, dessa minha jornada como biomédica, nesses 25 anos de biomedicina que eu tenho, sou formada há 25 anos, <risos> concluindo agora, né a gente vai denunciando assim um pouquinho a nossa idade, quando a gente fala os anos de formados. Vocês ainda não se formaram, então vocês não sabem. Mas depois você começa a contabilizar, é igual filho. Quando você fala a idade do filho, já entrega a sua idade. E aí, nesses 25 anos, eu, tipo... Nossa, passei por vários, vários momentos que eu fiquei perdida, né? Sem saber o que fazer ou para onde ir. E foi numa dessa, desses momentos que eu tive a ideia, né? tive a iniciativa de ir para a área da estética. E por que a área da estética? Muitas pessoas me perguntam, mas nossa. Ela já era biomédica, já fazia, já estava na hemoterapia há 10 anos, já tinha um mestrado nessa área, já estava na área do, da docência. Por que, que foi para a biomedicina estética? E é daí aí que começa né, a minha história mesmo com a biomedicina estética, porque eu estava um pouco cansada de, da minha rotina de banco de sangue, da minha rotina na, dentro da, de uma universidade como docente. Eu estava totalmente desmotivada com o meu com o meu crescimento profissional, porque na empresa que a qual eu trabalhei durante 10 anos, né, como com hemoterapia, eu já tinha chego assim no patamar máximo dentro daquela empresa. Eu não passaria, né? Eu era a responsável pelos pelas pela parte laboratorial do banco de sangue. Que que lá era dado o nome de gerente, a supervisora do banco de sangue. Depois de mim só tinha quem, o, o hematologista que assinava os exames, os pedidos, as transfusões. Então, eu já tinha chegado no patamar máximo ali daquela, da, da, do meu, da, minha, da minha condição dentro daquela empresa. A partir dali, eu teria que procurar uma nova empresa e talvez começar do zero dentro dessa nova empresa para poder alcançar um, sei lá, um cargo de gerência, alguma coisa assim. Então, para mim, já tinha dado tudo tudo que podia dar. Eu já estava assim, um pouco desmotivada porque eu sempre gostei de desafios, e ali eu não tinha mais desafios. Eu já estava com um ótimo salário, eu já estava com é, uma vida tranquila, era nova, tinha só 28 anos, tipo assim, eu, nossa, eu ainda tenho uma vida para frente, e de repente eu vou... deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp, desculpa, gente, que eu não, não fiz isso antes, só um minutinho, desculpa. E eu já tá, era nova ainda, 28, 29 anos, e ainda uma vida pela frente e me sentindo assim, sem chance de crescer, foi onde eu falei, bom, eu vou voltar para a minha, minha cidade, né, vou abrir um, um centro, vou voltar para a minha cidade e procurar alguma coisa lá. Pensei assim, porque nessa ocasião eu morava em Santos. E lá em Santos, eu estava longe da minha cidade, da mais ou menos 500, 600 quilômetros de onde meus pais moram, e meu pai tinha tido infarto, minha mãe tinha tido problema de saúde, aí eu resolvi voltar. E quando eu voltei, eu voltei querendo uma colocação profissional dentro do que eu fazia aqui, mas em outra empresa, mesmo que eu tivesse começado zero nessa empresa, mas que eu começasse e que eu tivesse aí meus desafios, porque eu tinha muito gás para esses desafios, ainda tenho, né? E aí foi onde eu montei, não achei, não achei recolocação profissional, senti na pele o que é procurar emprego e não conseguir. É, fiquei assim, muito mais desmotivada com a biomedicina. E aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou montar uma clínica de estética. Mas eu nem era esteticista. Eu nem, nunca tinha nem trabalhado com estética, mas eu sempre achei estética um bom negócio. Sempre achei que se um dia eu largasse a faculdade, largasse meu, minha atuação em banco de sangue, eu iria para a estética, porque era um lugar onde você vê pessoas sadias, se cuidando, ficando bem, e você ainda tem uma remuneração muito boa. Então eu falei, vou montar uma clínica, peguei todo o meu acerto desses anos todos trabalhando e montei a corporalha, essa que vocês estão vendo aí. Na, na, na foto, montei a Corporale, né, com o maior gosto, o maior carinho, fui estudar um pouco de gestão, de finanças, de administração, estudei estética, fui conhecer a estética, o mundo, o universo da estética, e montei a Corporale, levei alguns meses antes de montar, né, não foi de cara estudei, me preparei, montei. Quando eu montei a e eu vi, durante esses estudos que eu fiz, principalmente na área da estética, que tudo que eu conhecia como biomédica na área de biomedicina, como, por exemplo, anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, é, fisiologia, enfim, todas essas áreas, é, química, física, todas essas áreas que a gente conhece dentro da biomedicina, microbiologia, imunologia, tudo isso, fa fazia dava uma fundamentação, um embasamento para a estética. Então, tudo que eu estava aprendendo no universo da estética tor se tornou -se muito mais rico quando eu comecei a trazer o conhecimento da biomedicina e agregar aquele conhecimento que eu obtive lá na graduação, junto com o novo conhecimento da estética. E foi onde me, eu tive um insight e eu despertei justamente para essa nova possibilidade que é a atuação do biomédico na estética. E como Augusto Curi fala, né? não há céu sem tempestade, nem acidente. Como Augusto Cury fala, não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes, só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-lo. O que, que eu fiz? Eu fui atrás do, de uma resposta sim. Porque quando eu perguntei a diversas pessoas, né? Algumas pessoas aqui na minha região. Ah, biomédico pode ir para estética? A resposta era não. Quando eu fui perguntar para o nosso conselho. Ah, biomédico pode fazer estética? Não, biomédico não é uma área pertinente à estética. Então, eu fiquei pensando, é? por que não, né? Será que não? Fui estudar o que, Algo que pudesse amparar a atuação do biomédico na estética. E aí cruzando tudo aquilo que eu encontrei de fato em relação à estética e, e quais profissionais poderiam atuar na estética junto com a necessidade da gente renovar a nossa biomedicina pois os números de candidatos por vagas nos vestibulares estavam despencando por volta de 2006 2007 e algumas faculdades até fechando o curso e eu não queria ser uma das né dinossauras da, da biomedicina, é, né, tem é, assim: ah, nossa, essa aí fez biomedicina. Biomedicina nem existe mais. Eu não queria ser essa dinossauro, né? Eu queria fazer parte de uma, de uma área, de uma faculdade, de uma graduação, de uma profissão que estava sempre se renovando, crescendo, é, conquistando mais espaço, mais respeito, enfim, e por isso eu fui é, atrás de, desses sonho, né? Então, a, depois de montar a clínica, eu tive uma conversa com o conselho, minha resposta não foi muito positiva, porém, acabou me encorajando, porque a pessoa que eu conversei do conselho, um dos presidentes, disse, olha Ana, se você acha que vai ter interesse, procura ver. Se tiver um número bom de né, pessoas, biomédicos querendo, a gente vê o que a gente pode fazer. Isso era uma pessoa dentro de um universo de conselheiros e presidentes do, do, do nosso conselho, mas uma pessoa me deu um apoio. E saí dali né? motivada, Eu não vi aquilo como um não. Às vezes, muitas pessoas levam um não assim, tipo, ah, tenta, se der certo, a gente vê o que faz. Algumas pessoas recebem isso como um não, mas eu recebi isso como um impulsionamento. Que legal, vou fazer isso. Fiz abaixo-assinado, comecei a distribuir esses abaixo-assinados é, em várias, através de vários colegas que eu tinha em faculdades, ou professores, ou coordenadores, enfim. Eu tinha Orkut naquela época, postei em Orkut, levei uma paulada de, de vários, vários biomédicos. E aí eu comecei a ser chamada para fazer algumas palestras por biomédicos, futuros biomédicos, assim como vocês, acadêmicos, que queriam saber sobre o projeto, queriam saber sobre as, que negócio é esse do biomédico atuar na estética, né? Ficaram, assim, curiosos com você. Isso lá em 2007, 2006, 2008. E aí eu comecei a fazer muitas viagens e palestras para poder defender essa área. E é sempre bom lembrar, né? Essa frase de Clarice Lispector também é, me seguiu neste caminho. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. E tinha medo, sim, do que é novo. Eu tinha medo, sim, de... De repente não dá certo, de repente eu tenho que fechar minha clínica, deixar de atuar como biomédica, como biomédica, não existir a biomedicina estética. Lógico que eu tive medo, mas além do medo eu tive, foi muita coragem e confiança de que ia dar certo. Principalmente quando eu vi que eu comecei a levar muitas pauladas de verdade por várias pessoas e de vários locais, né? Era de vários lugares, né? Era do... do do pessoal já formado, que estava em laboratório, então biomédicos formados em laboratório não gostaram da ideia, é, docentes não gostaram da ideia, o pessoal do conselho não gostou da ideia e estava assim, só que por outro lado tinha um outro público também gostando e convidando para assistir as palestras e quando eu fazia as palestras eles entendiam que era Biomedicina Estética, nossa, as pessoas ficavam assim, realmente gostavam e apoiavam e apaixonadas. E foi assim por quatro anos, 2006, 2007, 2008, 2009, e somente em 2010 que eu consegui defender, em plenário do Conselho Federal de Biomedicina, o projeto da Biomedicina Estética, que foi exatamente no dia 10 10 de 2010. Uma data histórica para a gente, para nós biomédicos, porque eu falo que é a data dos 310, né? eu falo que é a libertação dos biomédicos... Né, para uma vida um pouco mais independente, para que você tenha o seu próprio negócio, para que você tenha seu próprio consultório, sua clínica, que você não fique dependendo de levar currículo de porta em porta, até alguém abrir uma oportunidade para você e te ajudar a engajar na sua carreira. Se você está com dificuldades, não encontrou ainda uma colocação profissional, com é a Biomedicina Estética você pode começar a fazer os, os atendimentos em clínicas terceirizadas, prestação, prestação de serviço nessas clínicas, ou você pode abrir uma portinha, é uma portinha dentro das normas da vigilância sanitária municipal da tu, do teu município, uma porta, ali um consultório e fazer os seus atendimentos, nada te impede em relação a isso, nada te impede. Então, realmente, é uma área que abriu, expandiu, a atuação do biomédico, né? E a oportunidade deste biomédico atuar de forma livre, é, sem ter que depender de uma contratação. Acho que assim, para mim, esse foi um dos maiores ganhos um dos maiores ganhos mesmo a independência profissional que nós conquistamos com a biomedicina estética. Porque até então, eu me lembro muito bem, quando eu comecei a distribuir meus currículos aqui em Ribeirão Preto, que eu retornei de Santos. Poxa, eu falei, eu como biomédica não posso abrir nenhum negócio como biomédica e trabalhar como profissional liberal. Embora nós estejamos, assim, somos classificados como profissional liberal, mas, poxa, o que, que eu poderia abrir? Só se eu fizesse, talvez, uma acupuntura. Mas, mesmo assim, eu não queria estudar dois anos para fazer acupuntura, porque nunca foi meu interesse fazer acupuntura, pelo menos não naquela época. Hoje, talvez, né, eu até... Faria alguma coisa de acupuntura, mas né, naquela época eu não estava, eu queria algo que eu pudesse atuar de forma independente e que eu pudesse ter um, um respaldo do meu conselho. Foi por isso que eu briguei tanto pela biomedicina estética, porque eu sabia que ia abrir para mim, mas iria abrir para muitos profissionais biomédicos que estavam na mesma situação que eu ou em situação pior que a minha, não tendo como, não sabendo o que fazer nem para onde ir. E foi neste dia, marco da história da biomedicina, que né, da história, a data dos 310, que incluímos no hall de atividades do biomédico mais uma área de atuação. E com certeza um destaque, e tanto para o profissional como para toda a classe biomédica. E foi neste momento que o biomédico saiu de trás da bancada e foi para a área clínica, levando consigo todo o seu conhecimento adquirido durante a graduação e também nas pós-graduações, que viria a fazer pós-graduações específicas, para atender de forma humanizada o cliente de estética e uma complexa base técnico-científica, porque foi sempre isso que eu foquei, quando, eu comece, quando foi aprovado, eu comecei meus, meus, é, a formação desses biomédicos estetas, que aí era outro desafio, formar esses biomédicos para o mercado, eu queria um biomédico humanizado, um biomédico esteta, que ouvisse o paciente, que atendesse o paciente, que soubesse lidar com, as, com, a, com os problemas do seu paciente, com as suas queixas, e trouxesse, através de todo esse conhecimento técnico-científico, a solução para aquele paciente, Através de um peeling, através de uma toxina botulínica, através de uma, sei lá, de uma laser terapia, que fosse um desses procedimentos estéticos, mas que resolvesse o, a queixa do paciente. E foi em fevereiro de 2011 que saiu a primeira resolução da biomedicina estética, que é a resolução 197, permitindo, então, que nós, biomédicos, é, pudéssemos trabalhar na área da Biomedicina da Saúde Estética, através dessa nova formação em Biomedicina Estética. Bom, desculpa, passei aqui um pouquinho. E aí depois dessa vieram outras resoluções que foram regulamentando, que foram melhorando a nossa atuação. E hoje o Biomédico esteta pode fazer diversos procedimentos estéticos e ele é diferenciado em relação aos técnicos, aos tecnólogos. Então, os técnicos têm uma atribuição um pouco mais fechada, um pouco mais voltada somente para cuts, para pele, sem nada de invasivos. Os tecnólogos já têm uma atuação um pouco mais aprofundada do que os técnicos em estéticas, porém, também, eles ainda não têm uma autorização, de fato, para atuarem com injetáveis, estão lutando, querendo, mas também não tem. Mas naquela época, em 2006, nem sonhavam, nem tinha essa possibilidade, essa oportunidade, nem nada. E nós biomédicos ficamos com os procedimentos estéticos injetáveis, os lasers, toxina botulínica, preenchimento, e responsáveis técnicos pelas clínicas de biomedicina estética. Bom, enfim. E aí foi onde as coisas começaram a evoluir, começaram a crescer, e essa nomenclatura hoje muito utilizada, saúde estética, nasceu. Nasceu exatamente neste meio dessa revolução dentro da estética. Eu falo que existe um cenário, tanto para a biomedicina, quanto para a estética, pré-10 do 10 de 2010. E tem um cenário, tanto para a biomedicina quanto para a estética, pós-10 do 10 de 2010. Então, é um, foi um, um divisor de águas, essa data, essa, esse projeto, essa apresentação, essa nossa entrada no mundo da estética, porque tanto a biomedicina cresceu, expandiu, quanto a estética cresceu e expandiu também, porque a estética, ela precisou puxar, né voltar, ficar, e começou a ser mais científica, mais profissional para poder... É, se equivaler à atuação do biomédico. E assim, nós fomos todos para um nível muito mais alto aqui no Brasil em relação à estética, depois deste grande marco. E a partir daí, outras áreas começaram a fazer também atuação na estética, na saúde estética. E o que é saúde estética, né? Já que a gente está falando de saúde, de estética, o que é saúde estética?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 com o objetivo de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de um órgão, sistema ou função. Bom, quem definiu, quem escreveu essa definição fui eu. Após estudos e estudos e estudos, eu fui né, juntando as pecinhas do quebra-cabeça e defini saúde cética sendo isto, essa preservação, manter, restaurar, manter o órgão saudável. O que, que é saúde? né? Saúde não é só ausência de doença. Como já diz a Organização Mundial de Saúde, saúde é, é um bem-estar social, psicológico, emocional, financeiro. É muito mais que isso. Então, será que estamos todos saudáveis? E o que, que é uma saúde estética? É a gente conseguir organizar e preservar e manter... Toda essa, a integridade desses órgãos ligados ao seu sistema e à função. E quem pode atuar na saúde estética? A biomedicina, que começou né em, então com o meu projeto, com a apresentação, eu puxei né, todas essas áreas. Depois nós, nós temos a farmácia, que em 2017, só 2017, oito anos depois, começou, fez a resolução da farmácia. A enfermagem em 2016, a odontologia em 2019... A biologia, agora 2020, 2021, né? A fisioterapia teve vários, já começou a ser trabalhada de uma forma mais complexa a partir de 2020 e assim foram as classes, começaram a evoluir dentro deste cenário. A saúde estética tem como principal objetivo levar saúde aos indivíduos através da beleza, assim sendo um meio de melhorar suas condições de bem-estar físico, mental e social, proporcionando a prevenção de doenças, o rejuvenescimento fisiológico, a melhora da autoestima e melhora dos hábitos de vida também. E isso tudo vai, sem dúvida, ajudar na prevenção, como eu já disse ali em cima, de doenças, com certeza. E quais procedimentos nós, biomédicos, podemos realizar dentro da biomedicina estética? Procedimentos como laser terapia, eletroterapia, carboxterapia, peelings, cosmetologia, microagulhamento toxina botulínica, preenchimentos, fios de sustentação, fios de é, PDO, podemos fazer avaliações estéticas, sermos responsáveis de clínicas, das nossas clínicas estéticas, de biomedicina estética, trabalharmos em empresas de produtos estéticos, entre novos outros procedimentos que eu nem coloquei aí, né? Que nós podemos falar. E se você tem dúvidas, não sabe o que significa esses procedimentos, faça uma foto aqui deste... De, um print aqui dessa tela e depois vai é pesquisar sobre esses procedimentos. E lá no final da apresentação eu vou mostrar algumas coisas que você, que já é graduando, pode sim estar fazendo como graduando em biomedicina. E assim, o que, que eu comecei a fazer com o meu, meu, conhec meu conhecimento em biomedicina voltado à estética? Comecei a devolver à mulher o orgulho de ser bonita, renovar, rejuvenescer, trazer a ela... O que? Uma... Um se sentir melhor. Você fala falar, ah, nossa, nem aparenta que melhorou tanto. Mas, gente, a felicidade dela, após uma única sessão, ela voltou para um retorno e ela já está, assim, super feliz de poder ter uma, ru, menos rugas, uma pele um pouco melhor, as, a, aquelas rugas do frontal, da testa, da glabela já bem reduzidas, um olhar mais aberto, mais jovem, mais né, mais feliz a pele brilhando, não opaca, que é o que a, a falta dos hormônios no envelhecimento causa. Enfim, só dela ter essa melhora, nossa, a pessoa volta com a autoestima lá em cima. Inacreditável, vocês precisam conhecer. E eu sempre digo, procedimentos têm preço, mas devolver a mulher sua autoestima não tem preço. Por isso que a gente tem que ter muito carinho, muito amor no que a gente faz dentro da estética. Como aqui, dois tratamentos em um ano, dois tratamentos durante um ano, olha a melhora do tecido. Se você for pensar em como biomédico, a melhora histológica deste tecido, a melhora da, de toda a vascularização, fibras de colágenos, elastina, redução dos sucos, fechamento de poros, tudo isso, esse brilho, essa... Tudo isso é uma melhora gradativa em um ano, o que poderia ter envelhecido, porque a pessoa está em processo de envelhecimento e essa paciente em particular, ela tem um envelhecimento muito acelerado, o que, que ela fez em um ano? Ela regrediu fi fisicamente, ela melhorou a condição de pele dela. Isso deixou ela muito mais saudável, muito mais feliz, com a autoestima lá em cima e com o sistema imunológico, né? Nem se fala, porque quando você tá com autoestima boa, seu sistema imunológico tá bom também. Baixa a tua autoestima pra você ver se você não pega uma gripe. Fica aí, é, deprimido, chateado, achando que, né, se, se achando feia, gorda, chá, é, sei lá, enrugada, envelhecida, com celulite, com isso. Começa a é, ter uma autoestima baixa em relação a você, pra você ver se... Qualquer coisinha, você não tá gripado, doente, a gente nem pode falar em gripe, né? Corona e etc. Então é isso. A autoestima, ela faz parte da saúde. A gente tem que tratar e através dos procedimentos estéticos, a gente tem essa melhora, não só da autoestima, mas da saúde também. O emagrecimento. Em 2006, eu lancei um programa de redução de gordura chamado Lipo Sem Cirurgia. E na Lipo Sem Cirurgia, eu conseguia reduzir de 6 a 8 centímetros de circunferência abdominal... Com procedimentos estéticos convencionais, eu não usava ainda nessa época procedimentos injetáveis. Eu usava apenas meu conhecimento de bioquímica, meu conhecimento de mapa biológico, meu conhecimento de quebra de gordura e equipamentos que eram potentes para isso, que, que faziam realmente essa redução do adipócito, e com isso eu conseguia resultados excelentes, trabalhando em parceria com um nutricionista que entrava com um programa é, orientado, até eu falar para ele, eu quero um programa que tenha X calorias e que faça isso, isso, isso, para não competir Naquela, naquela parte da via metabólica, então assim, eu já ia com o mapa e você tem que entrar aqui, então tudo isso foi a biomedicina que me deu esse conhecimento, por isso que eu fiz questão da biomedicina estética ser aprovada, porque eu sei o quanto nós temos capacidade para atuarmos nessa, nessa área, peraí que tem um negócio aqui que não está indo o meu slide, o que, que eu faço aqui, peraí... Minutinho. Espera ah, aí, deixa eu só reduzir minha janela aqui, que travou aqui, gente. Travou aí para vocês? Tá voltando. Voltou. Desculpa. Tá. É, vou apresentar a tela cheia. Isso. Esse paciente, por exemplo, olha, em três meses de tratamento, ele reduziu praticamente 7 centímetros de circunferência abdominal. Ele não perdeu tanto peso, não. Perdeu 4 quilos. Mas a intenção não é perder peso, porque eu não trabalho com emagrecimento. Mas, sim, reduzir as medidas. No umbigo, de 102, foi para 90 centímetros, foram 10 centímetros, 8 centímetros aqui nessa região. Então, gente, realmente, tudo isso começou a me fascinar e puxar. Ainda mais aquela, aquela minha, né, aquele meu aquela minha paixão, oi, Desculpa. sim, Ai. não, aqui para mim aparece cheia, aí para mim eu pus ela cheia, pus modo de apresentação, isso, vê agora, aí, agora tá cheia, tá vendo, agora tá cheia, é assim? Ah, é porque, ah, eu sei o tá que, que acontece. Ah, eu sei, porque eu tô no navegador, desculpa. E aí eu cliquei aqui, ó, apareceu aqui no navegador. É isso, né? Tá aparecendo. Deixa eu ver se eu... Ah, não sei como que eu faço. Ah, daqui a pouquinho ele some. Deixa eu tirar o mouse dali. <risos> certo. É, é Isso. Então, assim, foi quando eu comecei a, a coincidir este conhecimento biomédico com... O que eu fazia na estética, eu fiquei ainda mais apaixonada pela biomedicina estética. Eu falei, tem que surgir a biomedicina estética. Foi assim, hoje a gente tem diversos procedimentos estéticos, a depilação a laser, a... deixa eu fechar aqui essa janela para ir, só tem que deixar essas duas. A depilação a laser, que a gente pode fazer, a... procedimentos estéticos injetáveis como toxina botulínica, preenchedores, enfim, são diversos, né? Harmonização facial, biomédico também pode fazer harmonização facial, aliás, muitos que fazem harmonização facial aprenderam conosco, comigo, principalmente, vi muitos, muitos, muitos é, alunos dentistas, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, enfim, então assim, a gente pode sim, né? E até mesmo quando você acha que o paciente não precisa... Você vê que quando você faz um pouquinho, o paciente ressalta a beleza dele, fica mais bonito, mais feliz e lembre-se sempre, mais saudável. Essa paciente fez só o contorno da mandíbula bem pouquinho, queria uma coisa bem delicada. Essa fez o lóbulo da orelha. Então, assim, a gente pode fazer qualquer preenchimento em qualquer região. Olha essa paciente, numa única sessão, o rejuvenescimento que ela teve com a harmonização facial, inclusive, foi com a metodologia que eu desenvolvi, que é o método Puga Code. Não sei se você já conhece, já viu, vou apresentar um pouquinho aqui. Desenvolvi uma metodologia, metodologia desenvolvida por uma biomédica, e que assim é sucesso, não só nacionalmente, mas internacionalmente também, que é o Puga Code. Então, aqui é a aplicação de toxina botulínica com o Puga Code, né, é, rejuvenescimento facial 4D que é o Puga Code, faz parte do Puga Code também olha só essa paciente qual idade vocês dão para ela na foto antes do procedimento, coloquem aí no chat, eu não tô vendo mas depois eu vejo e qual idade será que ela tem de verdade, bom depois do procedimento estético não fica muito difícil de saber, né? Mas ela tem 42 anos, tinha, né? Quando eu fiz essa foto, ela tá um pouquinho mais velha hoje. Mas olha só a, o resultado que eu tive já com uma única sessão dessa, do procedimento do Puga Code nessa paciente. Essa paciente, uma senhora de 72 anos, fez procedimento de toxina botulínica, olha como renovou a pele dela, como melhorou, como ela ficou rejuvenescida. Tá? Então, esses são os resultados. Podem acontecer erros? Pode, pode acontecer erros, sim. E aí, o que fazer? Ah, eu escuto que biomédico não pode cuidar das intercorrências. Bom, geralmente a gente trabalha para não ter intercorrência, mas quando tem as intercorrências, a gente sabe, sim, como atuar, como trabalhar, como fazer, como resolver as intercorrências dos nossos pacientes. Esse é um caso de uma biomédica que... É, aliás, não foi nem uma biomédica, né? não sei, uma profissional, uma... É, conhecida de uma aluna nossa aí, que teve, mandou um grupo de alunos, e uma das professoras mandou pra gente, que a profissional em questão, não sei realmente a profissão, aplicou toxina, a paciente ficou assim, e aí, foi uma reação alérgica? Não, foi, mas não a toxina botulínica, pode ter sido alguma outra coisa, e aí nós fomos descobrir que ela usou outros componentes para diluir a toxina botulínica, então, aconteceu isso porque ela teve um erro na, no preparo, na diluição e talvez até na, na formação dela para realizar este método. Porque não é em qualquer lugar que você vai aprender a fazer um procedimento tão sério como este. Você tem que aprender com quem é bom, com quem sabe, com quem já está anos na estrada, tem é, experiência e pode te ajudar caso aconteça alguma coisa. E vai te ensinar uma metodologia segura. Né? Necrose, pode acontecer necrose? Nossa, Ana, eu escuto falar que pode ser necrose, pode ter isso, pode ter aquilo com preenchimento. Gente, de todos esses anos que eu trabalho com isso e desenvolvendo métodos, pesquisas e tudo mais, eu nunca tive um problema com necrose, nunca tive. Essa paciente é um caso conhecido aí na mídia, né, de uma profissional aí do Nordeste, inclusive, e assim... Não teve, assim, recuperou, regenerou, regener... é, teve uma regeneração, mas é, houve um erro de procedimento, houve uma contaminação, a gente não sabe o que aconteceu, não dá para acusar. E aí? Às vezes o procedimento da profissional que fez estava correto, às vezes o organismo do paciente não estava preparado para receber aquele produto, às vezes contaminou na hora da aplicação ou pós-aplicação, não dá para saber. Mas e aí? Tem como resolver? Sim. A gente ensina como você resolve quando chegar no caso deste, pois nenhum né? aluno nosso nepuga, graças a Deus, chegou a um caso deste, né? com nossa metodologia. Por isso que eu fui me preocupando com todas essas questões que eu sabia que estavam por vir. Lá quando eu aprovei, quando foi aprovado, quando eu defendi a biomedicina estética, eu sabia que foi aprovado, uma luta foi ganha, mas agora viria uma outra luta, que era a luta da gente se estabelecer no mercado, eu comecei a partir daquele momento a querer formar os melhores profissionais dentro da biomedicina estética, depois, consequentemente, na farmácia estética, na enfermagem estética, na odontologia, ROF, e na biologia estética e todos os outros. E, porque eu precisava de muitos profissionais dando certo, tendo procedimentos com ótimos resultados, para a gente se consolidar no mercado, senão o tombo ia ser muito grande. Então, a partir daquele momento, eu ganhei a responsabilidade de formar os melhores profissionais da saúde estética no Brasil. E aí eu comecei a, comecei a desenvolver metodologias seguras, eficazes, que não colocava nem o paciente em risco e nem o, nem o, o profissional em risco. Metodologias que pudessem assegurar ao, ao, ao profissional, a segurança de passar uma noite bem dormida, deitar a cabeça no travesseiro e falar nossa, não estou preocupado porque eu usei uma metodologia segura. E para o paciente, também o conforto, a segurança de não ficar preocupado, ah, será que agora vai dar certo, será que não vai dar certo? É uma grande responsabilidade. E foi aí que eu comecei a desenvolver as minhas metodologias e entre elas o Puga Code, que é um método único, exclusivo, que só é ministrado aqui no Nepuga, onde você aprende de forma segura, eficaz, e econômica a utilização da toxina botulínica, do preenchimento, dos fios, dos bioestimuladores e outros procedimentos na harmonização facial. Então, aqui são as minhas Nepuguetes, é assim que eu as batizei, que faz parte da minha metodologia, pois o Puga Code é uma metodologia tanto de aplicação quanto metodologia de ensino. Então, eu consegui desenvolver duas metodologias em uma, né? Então, uma metodologia onde você Aprende a trabalhar de forma segura e uma, metodologia onde, e uma metodologia de ensino que realmente ensina você que nunca fez toxina botulínica na vida, que nunca pegou numa seringa para injetar nada, só para colher sangue e olhe lá, a fazer a aplicação de forma segura, eficaz, com resultados e de uma forma econômica para você e para o seu paciente. E... Com a pandemia, eu até passei o Code para um curso online, está totalmente na plataforma, quem quiser conhecer, tem aí um QR Code, faça uma foto desse QR Code para você poder conhecer essa metodologia, saber um pouco mais e, principalmente, se você quer ir para a estética, quem quer ir para a estética, levanta a mão aí no chat. Se você quer ir para estética, para biomedicina estética, já começa a estudar, a ver os melhores cursos, onde você vai se preparar mesmo, o que, que é bom, o que, que não é bom, o que, que dá certo, o que não dá certo. E fica aí o convite para você conhecer a nossa plataforma, conhecer a, o Puga Code, a meto essa metodologia e principalmente para você é, começar a conhecer a área. Será que é isso mesmo que eu quero? porque depois você sai daí, vai fazer uma pós, investe uma grana na pós, e aí não é isso que você quer. Você vai ficar ainda mais perdido, sem saber o que fazer ou para onde ir, você pode já procurar conhecer essa área através dessas oportunidades, como, por exemplo, nós do Nepuga temos um local, que é o Nepuga Mais, que é uma assinatura que você faz, onde você, estudante de biomedicina, farmácia, enfermagem, biologia, qualquer estudante de, estudante de todas as áreas da saúde, Podem assinar e assistir aulas, vídeos, lives, é, aulas online, cursos online. Tem cursos online, online lá completo, com certificação no final, para você até mesmo abater nas suas horas de atividades complementares da faculdade, por exemplo. Então, dentre essas oportunidades, a gente tem mais de 640 horas de conteúdo lá. Tá? para vocês conhecerem, saber e ver o que realmente, até qual área você quer seguir dentro da Biomedicina Cética, se você for para essa área, não é verdade? Então, no final, eu vou dar uma, vou falar de uma coisinha aqui para vocês, que vocês, quem fica até o final vai gostar, né? A gente tem também o programa de extensão universitária, eu vou continuar falando sobre as nossas atuações, calma, e algumas outras novidades, mas só para não perder aqui o nosso momento de mostrar para você, vocês alunos que vocês podem já ir se preparando para o mercado, para aquilo que você quer, descobrindo, vendo, será que é isso mesmo? Então, a gente tem os, os cursos de extensão universitária, que eles são exclusivamente para graduandos. Você, como graduando, pode fazer na FAPUGA, porque a FAPUGA que é a faculdade, onde nós temos o um Núcleo de Especialização Ana Carolina Puga, você pode, através da FAPUGA, fazer o seu curso de extensão universitária em Biomedicina e Estética e é, abater as suas horas de, de, horas de atividades na sua faculdade, já ir se direcionando para este mercado. E quando você faz o curso de extensão universitária pela FAPUGA, aqui conosco em Biomedicina e Estética, depois que você termina a sua graduação, presta atenção que isso é bem importante. Muitos alunos vêm me perguntar, você pode ingressar na, na pós-graduação do NEPUGA em Biomedicina e Estética e a gente, no período de um ano após a extensão universitária, a gente faz o abatimento das disciplinas. Todas as disciplinas que você teve aqui na extensão universitária, se ela tiver... Programa e carga horária é parecido da, biomedicina, da pós em biomedicina e estética, a gente abate e você vai fazer somente a parte prática do curso que lhe falta para concluir a sua pós-graduação. Dessa forma, eu tenho alunos que terminaram a graduação em janeiro, e em julho estavam terminando a pós-graduação, porque usaram a extensão universitária que fizeram no, no sétimo e no oitavo período para abater carga horária e tudo mais no, na pós-graduação, terminando até em menos de um ano a sua pós-graduação. Então é uma oportunidade para quem quer ir para essa área. E a vantagem é que o Nepuga é tá com o seu curso totalmente híbrido online, toda a teoria online e a extensão universitária ela é toda é, presencial virtual no online, ela não tem prática presencial, mas é, depois você tem como concluir as práticas na, na pós-graduação. E a pós-graduação é híbrida, com aulas online e práticas presenciais. E vem aquela pergunta, e agora? Qual é o seu sonho? O que, que você que está aí, né me assistindo, né, já quer tá ficar um pouquinho da minha hora aqui, me assistindo, tem anotado... Essa pergunta: Qual é o seu sonho? Você sabe onde você quer chegar? Você sabe onde você quer estar daqui cinco anos, três anos, quatro anos? Você sabe qual é a tua, o é, teu desejo dentro da biomedicina? Se você não sabe, aproveita. Pega um papelzinho aí, escreva aí, ou num bloco de notas. Qual é o seu sonho? O que a é sua alma criativa grita dentro de você para você ser quem você realmente veio para ser nessa vida? porque a gente está aqui né, por um momento, uma passagem, e aí a gente vai fazer o que da nossa vida? Comer pipoca, assistir telecine, Netflix, né? Telecine é coisa de antigo, Netflix, e deixar a vida, né? Viver a vida como ela me levar, como for e tudo bem, sem ter objetivo, sem ter vontade de... de de fazer algo diferente, algo que vá ficar na história? Bom, eu quis fazer algo diferente, que fosse ficar na história. E todos nós temos uma missão. Qual é a sua missão? Né? eu aprendi desde muito nova para não trabalhar, não trabalhe por, por dinheiro, senão você terá uma vida miserável, trabalhe por amor e você terá uma vida abundante, e é justamente isso, você ama o que você faz, ou o que você é, ou o que você quer ser, você tem que amar, trabalhe todo dia com muito amor, porque isso, esse é o segredo, né, esse é o segredo, e como diz lá no livro Pequeno Príncipe, eis o segredo, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Por isso que a gente tem que saber, sentir. O que, que eu quero ser? Bem, eu quis ser biomédica esteta, eu quis lutar por essa área, para mim, para você, para todos os biomédicos que hoje estão atuando em biomedicina estética e ainda Trazendo novidades, né? Que a gente já tem, né? Scalp Tox, jato de plasma, bioestimuladores, harmonização, laser, litro e muito mais para criar. Isso já foi criado, mas tem muito mais para criar, muito mais para trazer, muito mais para inovar. E eu, como biomédica esteta, criadora dessa área, o que, que eu quero? Eu quero que eu, você, bio, futuro biomédicos, biomédicos estetas que já estão atuando, que nós form formemos aí uma. Uma, uma, né, um, uma base para todos os outros que vão vir adiante, criando, trazendo novos procedimentos, criando uma área segura, uma área consolidada para os nossos futuros biomédicos, né? Hoje eu estou falando aqui com futuros biomédicos, amanhã é você que vai estar falando com futuros biomédicos, e assim vai, e a nossa biomedicina vai crescer cada vez mais. Então, essa, esse é um dos meus maiores sonhos, né? E além de tudo isso, você biomédico, o futuro biomédico, pode também atuar dentro da ozonoterapia, que foi uma nova área que nós conquistamos agora em 2020. E que bom, né, mediante tudo que nós estamos vivendo, né, é, nessa atual conjuntura de, de COVID, pandemia e tudo mais, a ozonoterapia, ela veio até para... já estávamos atuando com ozonoterapia, já vínhamos fazendo um trabalho com a ozonoterapia, mas foi agora, em 2020, que a gente teve a resolução aprovando a ozonoterapia para a biomedicina. Então, olha que oportunidade legal, porque a ozonoterapia, ela vem como um grande auxiliar para nós, biomédicos. Tanto os biomédicos que já são estetas, quanto os biomédicos que não querem estética, mas querem atuar diretamente com o paciente. Muitos biomédicos acupunturistas, que já estão fazendo ozonoterapia, muitos biomédicos que, não, que já trabalhavam com medicina natural, saúde... É, é, medicina tradicional chinesa, medicina natural e agora querem fazem ozonoterapia, enfim, pois a ozonoterapia ela já apresenta, já é usada com diversos por diversos profissionais da área da saúde, os biomédicos entraram até a fisio, até a veterinária faz e usa é, ozonoterapia e é um campo que está crescendo e muito. Quem quer saber mais sobre ozonoterapia, faça aí uma foto, um print dessa desse QR Code para você entrar na nossa página que fala tudo sobre ozonoterapia, inclusive na na formação para habilitação em ozonoterapia para você que é biomédico. A gente tem um curso específico para habilitação em ozonoterapia. É um curso que você faz e ele vai te habilitar em ozonoterapia. E você que é graduando, pode fazer extensão universitária em ozonoterapia? Pode sim. Nós do NEPUGA temos é, a extensão universitária para graduandos de biomedicina em ozonoterapia. Então, fique atento, já vai se preparando. Esse aqui é o meu site, né, os cursos são online também, você pode assistir de qualquer lugar que você estiver, a qualquer hora, uma plataforma super acessível, super tranquila, que vai te dar total segurança e confiança para você navegar e fazer ali o nosso é, Nepuga Flix, né, ali, é, ali dentro fica o nosso Nepuga Flix, onde você tem todos os vídeos para você passar horas e horas e horas assistindo. A gente tem também como novidade aí para os profissionais da área da saúde, inclusive nós biomédicos, a terapia neural, que é uma terapia que você quase não ouve falar, mas ela faz parte das práticas integrativas. Ela ainda não é muito bem difundida no Brasil, mas ela é imensamente usada e difundida, difundida na Europa e na Argentina. E através de um método específico, estudado, cientificamente comprovado, Ocorrem injeções de procaínas em pontos é, específicos, em pontos... É certos para poder ter uma, um, um objetivo de reorganizar as funções do organismo. Então, é uma técnica que pode ser aplicada por diferentes profissionais da saúde, como biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, e, e podem atuar como terapeutas neurais dentro da, em prática, das práticas integrativas, ajudando o paciente a reorganizar as suas funções através dessas injeções em pontos específicos. É muito complexo para explicar aqui, eu tentei resumir da melhor forma para você, mas se você quer conhecer um pouco mais sobre terapia neural, tanto aqui no meu QR Code, você vai encontrar, como também no meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube, doutora .ana Carolina Puga você vai lá me encontrar, tem lá vários vídeos, entrevistas, algumas aulas, algumas coisas sobre terapia neural, ozônio, fuga-code, harmonização, várias coisas também. Então, faça esse, essa tarefinha, porque você vai conhecendo e você vai vendo o grande leque que tem de atuação para você dentro dessa área clínica. E a atuação do profissional biomédico, na, além da saúde estética, na saúde integrativa. A saúde integrativa, ela se apresenta como terapias é, complementares e que são menos agressivas do que os tratamentos convencionais para algumas patologias, mas já são métodos e técnicas com comprovações científicas, e temos métodos tanto injetáveis como métodos não injetáveis, mas que trabalham todo o campo é, energético do paciente, o campo biológico do paciente, o campo mental do paciente e principalmente o ser, né? Porque nós somos compostos de quantos corpos, né? A gente tem esse corpo biológico, a gente tem um corpo mental, né? Que é toda essa nossa mentalidade, a gente tem toda a nossa parte energética que está aqui, os órgãos têm energia, você consegue medir as energias dos órgãos, então existe uma corrente, uma energia que está passando, né? tem todo esse ser, né? que é o, toda essa parte, né? não vou falar em religiões, porque cada um tem a sua, mas todo esse ser que é separado do que realmente... Temos visivelmente, né? A gente tem o corpo, mas a gente tem muito além do corpo que é tratado também através de algumas terapias complementares. Para gente que é muito técnico, muito cientista, muito biólogo, muito biomédico, muito profissional, assim, da saúde que estuda, né? Todas as estruturas, desde o seu desenvolvimento embrionário, sua composição, a célula, a. Ener, é, as substâncias que existem ali, o funcionamento de um órgão, a gente acaba ficando tão matemático em relação à, à saúde, em relação ao funcionamento do organismo, que para a gente parece que é tudo assim, 2 mais 2 é 4, três, mais um, é quatro, tipo assim, para a gente parece que é tudo muito matemático, só que nós precisamos lembrar que nós estamos lidando com o organismo vivo, que não é matemática, não é uma ciência exata, é uma ciência biológica. E aí, vamos entrar nessa área com uma cabeça de ciência exata ou com uma cabeça de ciência biológica mesmo. E o que é a ciência biológica? O que é a biologia? A gente tem que voltar lá, olha, lá atrás, quando você estudou, começou a estudar biologia lá na infância, né na, na, quando criança, na né? infância, que eu falo quando criança, e vem com todos aqueles conceitos, a biologia é muito mais do que uma, não é uma ciência exata, como sabemos, então nós não podemos entrar numa área como a saúde integrativa, numa área como ozonoterapia, numa área como, que ozonoterapia ainda é mais reações bioquímicas que acontecem, e tem comprovações bioquímicas referente àquelas, àquelas é a resposta àquela atuação, mas na saúde integrativa a gente tem que entrar com a cabeça um pouco mais aberta, né? sem, sem crenças limitantes, sem cercas, sem limites, sem, assim, disposto a conhecer, vamos receber o que tem para receber dessa área e vamos ver o que a gente pode fazer com essa área, e foi assim que eu comecei a adentrar na saúde integrativa e conhecer as nossas inúmeras né, veinhas que tem assim, né, que vai nos levando a vários caminhos, nossa, incríveis, é uma rede neural, e bem daquelas bem intensa que vai conectando uma coisa com a outra, e aí eu vi que realmente na biologia a gente não tem só é, o que a gente vê no microscópio, a gente tem o que ver, existe, o, além do que a gente está vendo no microscópio, será que a gente está preparado como... Futuros biomédicos, vocês, né? Eu já biomédica, cientistas e pessoas que vão desenvolver métodos, técnicas e vai fazer a nossa saúde, fazer a nossa biomedicina crescer. Só que nós estamos preparados para abrir esse olhar? Então, fica aí uma dica também, tá? Por isso que nós aqui da, da FAPUGA, do NEPUGA, eu principalmente trago muitas novidades. Pode parecer um pouco nossa aqui do embeiro, né? mas quanto mais doido, melhor, porque daí quando vem com aquela doideira, assim como eu falei, ai, em Biomedicina Estética, lá em 2006, o que eu ouvi as pessoas falarem que doideira, olha agora, 14, 15 anos depois, quem fala que é uma doideira? Que biomédico fala que é uma doideira? Porque eu ouvi, lá, mas é uma doideira, imagina, isso não era certo, impossível, e quantos claro que não ia dar certo, que hoje a gente está na Biomedicina Estética? Então, nada é loucura, nada é doideira. Se você está tendo uma ideia aí? você acha que ela é uma loucura, acredite, pode ser a tua, pode ser a tua ideia genial, né? Como muitos tiveram uma ideia genial e que deu certo e que foi um avanço, não só para você, mas para a humanidade. Olha a luz, olha o carro, olha quantas coisas que foram desenvolvidas neste século e a gente poderia ter achado, sei lá, dois séculos atrás que era uma loucura. E não foi. Então, fiquem atentos a isso. A isso. Então, já anotarei qual é o seu sonho? Escrevam aí no chat. Qual é o seu sonho dentro da biomedicina? Quero ler depois, hein, gente? Meu sonho foi criar a biomedicina estética. Minha missão, realizar meu sonho e o sonho de muitas outras pessoas, né? Então, acho que eu tenho essa missão de ajudar as pessoas a alcançarem os seus sonhos, a se realizarem como profissionais da área da da saúde estética, seja biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, dentistas, é, enfim, fisioterapeutas, para que alcancem realmente aquilo que desejam como profissionais naquela área. E quem não vive para servir, não serve para viver, como já dizia Mahatma Gandhi. Eu quero ajudar, porque, pois eu acredito que Deus é amor, e se você ama o que você faz você não precisa ter medo de tentar, né? Você pode tentar, é, errar, seguir em frente, quando tudo e todos falam não, você continua seguindo, você continua tentando. Eu falo muito disso no filme A Beleza Invisível, um filme que eu gravei, que eu filmei, e é comigo, né? Fiz toda uma direção e tá lá no meu canal do YouTube, se você não assistiu, vai lá assistir, chama Beleza Invisível, você coloca no YouTube, a Beleza Invisível, por Ana Carolina Puga, e aí você vai ver este filme, ele é um curta, de 20 minutinhos, e lá tem um pouquinho da minha lição de vida, que, que eu aprendi, que eu deixei ali para vocês, de história e de, principalmente, de incentivo. Desista, comece de novo, recomece, sente uma, duas, três vezes, mas nunca desista definitivamente. Siga o seu instinto, siga a sua intuição, isso é o que você tem de mais valor. A vida não é encontrar a si mesma, mas é a criar a si mesma, a si entre outras frases que eu não vou ficar passando aqui para vocês, né? Vocês vão ver lá no filme É Beleza Invisível. Além disso, eu trouxe aqui para vocês alunos meus da antiga, lá de 2010, quando eu comecei a dar os meus cursos, que foi em janeiro de 2010, foi até antes da habilitação da minha defesa em biomedicina insétrica, mas eu já tinha alguns seguidores que queriam fazer cursos comigo, e eu comecei a viajar Brasil afora, dando curso para biomédicos, médicos, farmacêuticas, enfermeiras, fisioterapeutas, é, todos os profissionais que procuravam, eu, eu ensinava assim. Tá? Lógico, a Biomedicina Estética foi a primeira área a, a vir para a saúde estética e aí surgiu a SBBME, que é a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética. A SBBME é a primeira sociedade de biomedicina estética, e vou falar, é a primeira sociedade de especialidade estética, desculpa, a primeira sociedade de biomedicina, especialidade biomédica dentro do nosso rol de, de, de profissionais, né? dentro da nossa categoria. Então, dentro da nossa categoria, a SBBME é a primeira sociedade de especialistas numa área da biomedicina, que foi medicina estética. Então, além dela nascer em 2010, além da gente conseguir habilitação, a defesa foi positiva em 2010, a gente teve também o que A criação da, dessa sociedade, que ela existe até hoje e ela... É lógico que existe, né? temos 11 anos de, de, de sociedade E ela está aí para defender os direitos do biomédico estético Então não é uma sociedade que está aí muito preocupada Em ficar dando é, brindes, benefícios, coisas materiais para vocês biomédicos É uma sociedade que briga sério pelos direitos da biomedicina estética Então muitas vezes podem falar ah, Nossa, mas BBM não aparece em nada Sim, porque nossa intenção não é aparecer e sim resolver o problema, muita gente fica aparecendo, muita gente fica aí se bancando de, de, né, de famoso dentro disso, dentro daquilo, e não resolve coisa nenhuma para a classe, né? faz, faz, faz, ganha, ganha, ganha, mas não resolve nada para a classe, né? faz, faz, aparece, aparece, aparece, ganha dinheiro com a classe, mas não faz nada para a classe, a SBBME não, a SBBME, ela, ela tem um trabalho interno, e muito sério, para a defesa da classe. Então, tipo, a gente não tem realmente, né, uma coisa muito atrativa inicialmente para vocês, mas quem quiser se associar como graduando, pode se associar na SBBME. E o que, que você vai ganhar com isso? Além de ajudar na defesa da biomedicina, você acha que você ganha... É, as suas atualizações, os congressos, os eventos que agora a gente vai retomar, você vai ter participação, sempre com uma taxa bem menor, aqueles benefícios de sociedade que a gente sempre dá, né? E estar sempre atento e, e dentro do universo da biomedicina estética, dentro dessa egrégora que vai lhe ajudar, lhe impulsionar, para cima sempre e aqui a gente tem profissionais muito bem capacitados que vão às vezes muito bem te apadrinhar pegar na tua mão e te ajudar a, a se erguer dentro dessa área dentro da sociedade a gente tem esse trabalho para vocês que estão começando tá e nós mulheres sei que temos homens aqui também mas nós mulheres e nós seres humanos que nós queremos né amar e ser amado reconhecimento da família e da sociedade independência pessoal e financeira, sucesso profissional e intelectual, capacidade de tomar nossas próprias decisões, a gente tem vontade do quê? De crescer. Por isso que meu conselho sempre foi, invista tempo e dinheiro em sua independência, né? Invi invista tempo e dinheiro em sua independência, pois assim você não vai ficar presa a uma situação, você vai ter oportunidades através dessa, desse investimento que você fez, este conhecimento que você teve, você vai ter oportunidades para você ser a autora da sua história, você ser o autor da sua história, você seguir o seu caminho e não ser empurrado ou levado com a manada, aquele efeito manada, onde todo mundo vai eu vou, não tenho o meu caminho certo, não. Invista seu tempo, seu dinheiro na sua independência. O que vai te tornar independente? É ser um esteta? É fazer saúde integrativa? É trabalhar com ozônio e terapia neural? O que, que vai te deixar independente? O que você gosta? Às vezes, nada disso é outra coisa. Então, é essa eu acho, esse é o meu conselho para todos que estão aí na, na mesma situação que vocês. Que vocês tenham parem um pouquinho, reflitam sobre isso. né? Então, Além de tudo, a gente tem, né, tem diversos depoimentos no meu site, biomédicos estetas que estavam sem rumo, trabalhando na empresa do pai, aí veio, fez voz conosco na biomedicina estética e hoje está atuando, feliz da vida. Tenho diversos depoimentos nos meus canais, no Nepuga, no meu YouTube, em vários. É só vocês procurarem, né? É, enfermeira também tava plantões em três hospitais e aí, né, ganhava super pouco e trabalhava 60 horas por semana. Que é uma que trabalha 60 horas por semana, né, gente. Meu Deus! E hoje no consórcio dela, ela ganha três quatro vezes mais do que ela ganha, ganhava e trabalhando muito mais, muito menos, né? Farmacêutica, a dessa farmacêutica. A gente teve oportunidade, tem um vídeo dela no meu YouTube. É assim, impressionante. Ela tipo. É, nossa, se superou, porque ela teve uma vida, assim, bem difícil, para hoje ter uma clínica, onde ela aluga sala para outros profissionais atuarem na clínica dela, e ela tem a clientela dela, e ela tá conseguindo dar aos filhos dela aquilo que ela tinha vontade de dar e ela não tinha condições, e hoje ela está aí, olha que ela teve uma uma, uma tem uma história muito muito é, difícil, pode ver, todo, todo mundo tem, às vezes, uma história difícil, mas ela teve uma história difícil, e hoje já dá valor para a liberdade dela, não só financeira, mas liberdade mesmo, porque ela passou por uma situação bem difícil. E é isso, gente, né, eu sempre digo que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, por isso que eu estou aqui nessa palestra toda, abrindo a sua mente, para que você, tentando, né, abrir a sua mente, para que você olhe, um pouquinho fora da caixa, olhe acima da cerca, veja lá no horizonte até onde você pode chegar. E comece a se preparar, pois vocês estão numa grande oportunidade, que é uma oportunidade de preparação. É, agora, você está construindo o alicerce da tua profissão. Como você quer construir esse alicerce? De qualquer jeito ou com muita boa fundamentação? Para você ser um prédio grande, né vistoso e tipo crescer cada vez mais e depois dessa preparação as oportunidades surgirão as oportunidades aparecerão e aí você vai unir esses dois ingredientes que é a preparação com a oportunidade você vai unir esses dois ingredientes vai fazer sucesso as pessoas vão chamar de sorte mas você sabe que não foi não foi muita preparação e a oportunidade certa que você não perdeu quando ela apareceu. Então, para mim, sorte. Quando as pessoas batem no meu ombro, ai, ah, Ana, você teve sorte. Eu sei que a minha sorte foi porque eu me preparei muito. E quando a oportunidade apareceu, eu estava atenta. Eu olhei aquela oportunidade. Eu acreditei, apesar de tu, todos e to, tudo e todos disserem, disserem não. Quando todos, todos e tudo e todos, né, diziam não. Eu acreditei naquela oportunidade, eu fui lá, abracei e lutei, lutei de verdade, muito mesmo. Não falo da boca para fora não, porque só eu sei o quanto de suor eu tive nesse, nessa preparação. E a minha, a minha, minha surpresa para vocês né, é que nós do Núcleo de Treinamentos, é, Especializações e Treinamentos Ana Carolina Pulga, é, quero deixar aí esse meu QR Code para vocês irem lá pro meu, pro meu Instagram E você que postar lá no meu Instagram é, Você que postar uma foto comigo aí no... Faça um print, nossa, né? Não tô tão bem arrumada hoje, né? Mas po podem fazer um print é, E postar lá no... que você assistiu a palestra Me marcar lá no, no History Eu vou conceder para vocês pelo menos uma, uma experimentação, uma degustação do nosso Nepuga Mais, para você conhecer um pouco sobre o nosso canal de assinatura, tá? Então, aí você manda, coloca lá a nossa fotinha, coloca lá o insight, Eu vou colocar uma foto também da apresentação aqui no meu Instagram, agradecendo todos vocês, falando um pouquinho da palestra, e aí você que assistiu a palestra, foi lá e comentar, e indicar mais três, quatro colegas que estão na, pós -gradua na graduação para conhecer um pouco dessa história, para conhecer um pouco dessa atuação, minha equipe vai entrar em contato com vocês através do Instagram de vocês para poder conceder um login e uma senha para vocês conhecerem um pouco do canal Nepuga Mais, tá bom? Então, uma degustação, talvez aí alguns dias de degustação para você poder conhecer essa essa plataforma, para você poder ver o quanto tem de benefício, o quanto você pode aproveitar dentro deste nosso canal, tá bom? Então, é uma coisa que a gente sempre, cada palestra a gente tem tá uma surpresinha. Essa foi é, uma que nós pensamos, antes de eu vir para a palestra, para poder parabenizá-los aí pela iniciativa de conhecerem essa, essa nova área, tá? Então, lembre-se, faça uma fotinha nossa aqui. É, poste nos stories e, e comente o meu post lá no Instagram, marcando três graduandos, pode ser em biomedicina, em farmácia, em enfermagem, para eles me seguirem, comentarem ali também, e quem comentar e indicar três, a gente vai entrar em contato para poder dar essa degustação para vocês, tá bom, gente? É isso, quero agradecer, muito obrigada. E me parece que as perguntinhas, as dúvidas que vocês têm. Deixa eu botar só lá na tela inicial, para se vocês quiserem fazer um print. Espera só um pouquinho, vocês podem fazer lá da tela inicial. Deixa eu só ver como que eu retomo aqui. Espera aí, espera aí. Vamos fazer daqui, né? Que daí, ou daqui. Alguma. Pode ser esta, né? Quem quiser fazer um print. Estou aí. Eu gostaria de agradecer, muito obrigada, doutora Ana, pelo, pela sua disponibilidade, por estar aqui e compartilhar a sua vivência com a gente. Que trajetória linda é, compartilhar aqui com a gente. Pessoal é comentando aqui no chat. Agradecendo muito. E, assim, tanto para a área estética como para a vida mesmo, é uma trajetória linda de persistência e de vitória, né? Que a Sarah compartilhou aqui com a gente. E a gente sabe das limitações dentro da biomedicina, e mesmo assim a Sarah se mostrou firme diante de dos desafios, dificuldades. E esses relatos abriram muita visão e possibilidades para que a gente, principalmente os graduandos de biomedicina, né? Para que tenham uma iniciativa para os que têm certo desejo. Ah, assim. peraí! Eu tirei, peraí, peraí. É, pode deixar apresentando o último slide. Ah, pode, peraí. Ah, meu, peraí deixa deixar, vai entrar, peraí, gente, desculpa. Ok. Peraí, tá. A gente pôr nessa aqui, então. Ah, pode comentar. Então, desculpa. mais uma vez, agradecendo. A gente vai dar agora o um momento aqui das perguntas. Como a gente passou um pouquinho de tempo, não vai dar para responder todas, porque o pessoal ficou realmente muito empolgado com a sua vivência e experiência, mas eu vou trazer aqui algumas que selecionamos. Uma delas foi de Caio Ferreira. Ele falou, professora, sua história é muito inspiradora e visionária. Gostaria de saber como os biomédicos poderiam ganhar mais valor, seja pelo reconhecimento do nosso trabalho, como pelo melhores salários. É, Caio, é, o trabalho da biomedicina estética, quando eu comecei lá em 2005, que foi quando eu montei minha clínica, Corporali, e seguindo 2006 com esse aqui projeto, foi justamente para valorizar o biomédico dentro, não só da área estética, mas de todo o mercado. E vou te dizer uma coisa, eu como biomédica há 25 anos nessa, na, área, na área da biomedicina, eu vi que realmente depois que nós entramos na biomedicina estética, o biomédico ele ganhou valor, sim, até nos outros setores. Agora, o que, que a gente pode fazer para aumentar o salário do biomédico? Eu acho que é tudo uma questão de demanda e oferta, né, existem poucas ofertas de trabalhos na área, vamos falar de análises clínicas, e os biomédicos, quando vão para análises clínicas, eles vão tão desesperados em querer atuar em análises clínicas, ou precisando, né, trabalhar, pagar né, o financiamento que fez da faculdade, de repente, ou pagar algumas coisas que tem, que eles acabam, acabam aceitando qualquer salário. Quando eu saí da biomedicina, eu também tive uma oferta de salário muito baixa aqui na minha região de Ribeirão Preto, que é uma região muito saturada de biomédicos. O que, que eu fiz? Eu fiz minha especialização no, na, na USP aqui em Ribeirão Preto, com uma bolsa da Fundap, fiz Fundap em hemoterapia, e a partir disso eu me aventurei, eu fui para fora, eu fui embora daqui, eu fui para Guarulhos, que era uma cidade enorme, e comecei a trabalhar neste banco de sangue que eu trabalhei 10 anos lá em Guarulhos. E o banco de sangue era até do interior, eles estavam montando uma unidade lá, mas eu não tive medo. Então a resposta que eu tenho para vocês, novos biomédicos, futuro da biomedicina, é que não aceitem o que já existe, façam diferente. Vocês querem resultados diferentes? Façam diferente. Façam diferente da minha geração. Façam diferente da, das outras gerações. Façam algo de novo. Por isso que eu sempre fui uma biomédica que ganhei muito bem, até mesmo na hemoterapia, porque eu nunca me sujeitei a ser tratada como alguém é, que não fosse uma, uma profissional graduada de uma faculdade... Né, de nome, de peso, vocês são uma federal. Então vocês têm um, uma, vocês são uma faculdade muito boa também. Então vocês têm que levar isso como orgulho e vocês têm que se encher, se empoderar dessa, de tudo isso. De verdade, não é ser metido, não ser humilde, não ser. Não, não é isso. É se valorizar e se colocar no mercado de uma forma valorizada, você é a primeira pessoa a se valorizar, se você não se valorizar, o mercado não vai te valorizar, então eu acho que falta na biomedicina é isso, profissionais, né, são muitos profissionais no mercado, e que quando vão em busca de um trabalho, então tem uma vaga e tem 50 currículos, só que desses 50, é, quem que a empresa vai escolher? Aquele que ela puder pagar melhor, gente, do outro lado tem um empresário que tem impostos, tem um monte de coisa para pagar, ele não vai ele vai querer pagar, ele vai querer pagar quem tá ali, quem tá se oferecendo por menos, e se fizer um bom trabalho, ele vai ficar com aquela pessoa por quanto tempo, não é? Então assim, agora se todos têm uma ideia de eu vou me valorizar, meus os colegas se valorizam, ninguém se vende por um salário baixo, a gente consegue subir o salário do biomédico de uma forma, né, em relação ao mercado, ah, tem outros profissionais, tem outros profissionais que podem ocupar essa vaga, mas e aí? Quem é você? Você é igual a todos os profissionais ou você é um profissional diferenciado que vale a pena te pagar? Porque quando eu fui convidada para atuar neste banco de sangue, acha que não tinha também ali outros currículos para serem avaliados? E outros profissionais que poderiam ir por muito menos do que eu fui? Mas quem era eu? Quem era eu naquela época? Uma recém-formada, um ano de formada, eu tinha uma especialização ali na USP, em Ribeirão Preto, na, é, no, no Hemocentro de Ribeirão Preto, e aí eu coloquei minhas cartas na mesa e me valorizei. Eu falei, olha, por menos disso eu não consigo ir, porque eu tenho uma filha, eu já tinha uma filha, eu já tinha uma filha de cinco anos naquela época, eu era nova, eu fui mãe com 16 anos, então não é para desistir. E aí... Eu falei, eu não posso, eu posso ir ganhando X, se for para eu ir ganhando X, eu vou, se não eu não vou, eu vou ter que ficar por aqui. E eles me pagaram, porque eles sabiam da minha capacidade, da minha competência, e eles sabiam que eles estavam contratando um profissional que se valorizava. Eu sou empresária hoje, hoje eu contrato pessoas, eu vou contratar quem está querendo ganhar menos? Desculpa, apesar de eu ser empresária, de eu ter toda essa parte né, de responsabilidade empresarial que nós temos como empresários, eu... Quero contratar aquele que vai ser um bom profissional para a minha empresa. Porque eu não sou uma empresária medíocre. Eu não sou uma, uma empresária que quer é o menos. Porque quem quer menos vai ter menos. Eu quero mais. Então, para eu ter mais, eu tenho que ter o mais, o melhor. Eu quero aquele profissional que se destaca, aquele que se valoriza, aquele que, sabe, enfrenta. Não é aquele que quer ganhar uma, o mundo e o fundo e não faz nada. É aquele que sabe se valorizar. E, e eu aprendi, né? a detectar isso então é isso vocês vão ser profissionais que seja a área que você queira ir análise imagem bioestética qualquer área que você for vá se valorizando se é um bom profissional se é o melhor dessa área seja o melhor porque quando você é o melhor e faz com amor o que você faz você vai ganhar sempre muito bem não jogue culpa no governo no mercado nem nada sem, a biomedicina sempre foi assim, desvalorizada em relação a valores financeiros, mas eu conheço inúmeros biomédicos que ganha, ganham, ganharam e ganham muito bem como biomédicos atuando em cargos de chefia, em cargos foram crescendo, foram ganhando espaço e foram mostrando competência. Então, vocês também têm chance disso, certo? Não me estendendo muito, né? <risos> Tudo certo acho Uma que pergunta, é, Antes de passar para outra pergunta Eu queria falar para vocês que o formulário já está disponível aqui no, na descrição E também no chat E a palavra-chave é tratamento, certo, gente? Bom, doutora, a gente vai... Acho que só dá tempo de mais duas perguntinhas Porque já está excedendo Sim. bastante o horário Mas Natália Guimarães, ela perguntou aqui a pós-graduação em Biomedicina Estética, ela já é suficiente para atuar ou ela precisa de uma pós-graduação em Estética Avançada? Não, a, pós a única pós-graduação para você biomédico atuar em Biomedicina Estética é a pós-graduação em Biomedicina Estética. Não tem necessidade nenhuma de fazer uma pós-graduação em estética avançada. Isso aí é balela, é história, é coisa de gente quer vender pós-graduação e não, não consegue vender em biomedicina estética, troca o nome lá e pronto. Só que o conselho, pela nossa resolução, não pode aceitar um certificado de pós-graduação em estética avançada. Então, quem está fazendo pós-graduação em estética avançada não vai poder se habilitar em Biomedicina Estética, porque o que o Conselho exige é uma pós-graduação em Biomedicina Estética. Então, a única pós que você vai fazer é a pós em Biomedicina Estética. E recomendo, lógica do Nepuga, a nossa pós é de 11 meses, hoje ela é totalmente online, híbrida, né, com as aulas virtuais, gravadas virtuais, e aí você faz a prática e na cidade mais próxima de você, na clínica mais próxima de você, no país todo... É, marcando o seu dia, você pega o calendário, fecha a semana e marca seu dia, passa o seu dia prático na clínica Com as nossas biomédicas responsáveis técnicas e farmacêuticas responsáveis técnicas também E enfermeiras também, onde elas vão te ensinar a fazer a prática do que você viu na sua aula Então assim, tá bem mais, muito melhor, tá muito é, tranquilo e assim, bem prático mesmo, tá? Tá certo, acho que respondeu, foi bem esclarecedor. E agora eu vou trazer a última pergunta, infelizmente, por causa do horário, mas acho que foi aqui Gutenbergman perguntou. Também gostaria de saber como o biomédico se prepara para abrir a sua própria clínica estética, visto a necessidade de ter conhecimento com áreas como finanças, gestões e etc. É, dentro da nossa pós, a gente dá, durante todas as disciplinas, e tanto até da extensão universitária também, a gente tem dentro das, das disciplinas essa orientação. Mas pela SBBME, a gente tem um programa de, é, que está iniciando agora, 2021, 2022, a gente está preparando tudo para poder ter um, um melhor apoio ao biomédico. Mas são as orientações, são nossas mentorias durante as nossas tutorias na Fapuga, no Nepuga, a gente orienta. A gente, então, assim, a gente tem um, um relacionamento muito bom tanto com os nossos prof... os alunos, com os nossos professores, nossos professores com os alunos, a nossa equipe e como vocês vão fazer hoje no Nepuga a prática. Dentro das nossas clínicas escola, lá dentro da clínica escola, você acompanha toda a formação, desde estrutura, desde anamnese, desde documentação de violência sanitária, desde contabilidade, toda essa parte você acaba aproveitando e conhecendo durante as clínicas escola. Então, assim, hoje pelo NEPUGA, pela formação em b pelo NEPUGA, eu não tenho tantos problemas, meus alunos, eles saem, sim, muito preparados, para isso, e quando eles não estão, eles procuram ajuda nossa, minha, dos nossos professores, enfim. Então, a gente tem esse apoio. E a sociedade está aí para poder apoiá-los nessa empreitada também, a SBBME, né? Então, podem contar com ela. Tá certo, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, novamente, a senhora a doutora Ana Carolina Puga por estar nesse momento aqui com a gente. Essa palestra foi muito esclarecedora. E só elogios, muitas pessoas aqui comentando, linda trajetória. A palestra em si foi toda muito interessante. Faz uns prints depois e me manda. E mais uma eu vez, eu quero agradecer em nome da comissão. Muito bom, Pessoal muito bom. Vai fazer, quero ler o... E muito quero obrigada ler pela oportunidade. Vocês. Muito obrigada, quero ler os comentários de vocês, sim. E se você deixou comentário aqui quiser pegar o mesmo comentário colocar lá no meu Instagram, já vou fazer uma fotinha aqui legal da palestra, vou colocar lá no Instagram, quero te ver lá e olha que tem, né, a degustação que eu vou dar para vocês que estiverem lá comentando e indicando três colegas muito obrigada a todos vocês um beijo no coração de todos espero vê-los numa outra oportunidade e estamos juntos tá? Beijos tchau, muito tchau pra obrigada. todo mundo tchau, tchau tchau, tchau